Os mantras são entoações, vibrações sonoras específicas que influenciam diretamente o nosso estado emocional. LAM Chakra básico Entoar este mantra limpará as impurezas que podem se acumular no chakra básico, abrindo-o para sentimentos de segurança, prosperidade e pertencimento utilizar o mantra lam caso a sua energia esteja baixa se você está com problemas financeiros ou sofre de fadiga excessiva e outras doenças relacionadas ao estresse van chakra sexual entoar este mantra limpará as impurezas que podem se acumular no chakra sexual, abrindo-o para relacionamento, dando-lhe coragem para se expressar e abraçar a mudança. Utilize o mantra Vam caso você tenha baixo autoestima, tenha dificuldade para se abrir em relacionamentos. Sente-se insatisfeito sexualmente ou sofre de baixo libido ou tenha dificuldade com mudanças. RAM, Chakra do Plexo Solar Entoar este mantra limpará as impurezas que podem se acumular no Chakra Plexo Solar aumentando a sua capacidade de se defender, de controlar os impulsos negativos e exercer maior autocontrole. Utilize o mantra RAM caso você sofra de ansiedade, sentimentos negativos como raiva, medo, rancor ou dores frequentes do estômago. Yam. Chakra do coração Entoar este mantra limpará as impurezas que podem se acumular no chakra cardíaco Aumentando a sua capacidade de amar, de ter compaixão De demonstrar os seus sentimentos, de ter empatia Deixando de lado o egoísmo e os julgamentos Utilizar o mantra YAM Caso você sofra de depressão e sentimentos negativos como egoísmo, angústia, tristeza ou problemas de relacionamentos. AM Chakra Laríngeo Entoar este mantra limpará as impurezas que podem se acumular no Chakra Laríngeo, aumentando a sua capacidade de se comunicar de expressar as suas ideias e opiniões e exercer a sua criatividade. Utilize o mantra YAM caso você sofra de dificuldade de falar em público, medo da opinião alheia, timidez excessiva, dores de garganta frequentes, herpes labial, hiper ou hipotiroidismo. OM Chakra Frontal Entoar este mantra limpará as impurezas que podem se acumular no chakra frontal, aumentando a sua capacidade intuitiva, ampliando o processo de autoconhecimento, fazendo com que você se torne uma pessoa mais decidida, sábia e consciente. Utilize o mantra OM, caso você sofra de depressão, sensação de solidão e separatividade, falta de propósito para a vida, dificuldade de concentração, falta de foco e pensamento acelerado. Om, Chakra Coronário Entoar este mantra, limpará as impurezas que podem se acumular no chakra coronário, acelerando a sua expansão da consciência e despertar espiritual, fazendo com que você se conecte com o eu superior e se alinhe à sua missão de alma. Utilize o mantra Aum, caso você sofra de falta de sentido para a vida, depressão, síndrome do pânico, fobias, crises de ansiedade e falta de fé.